Bom, meus irmãos, eu encontrei aqui uma reportagem no meu notebook de 16 maneiras de emagrecer sem fazer dieta. Exatamente. Aqui no site boaforma.abril.com.br eu encontrei aqui 16 formas de emagrecer sem fazer dieta. Então... então é. Então, desta forma de emagrecer sem fazer dieta, por exemplo, uma forma, cortar o açúcar, ande mais as caminhadas nos exercícios físicos, comer o salmão, Incua queijo na sobremesa, capriche nas fibras, comece treino pela musculação, Alimente, tome leite, coma amêndoa. Então, eu encontrei uma essa reportagem interessante.